Fala galera, bem-vindos ao canal do Cebozão. Hoje as curiosidades da música Andréa Dória. A música Andréa Dória é a décima faixa do álbum 2 da Legião Urbana lançado em 1986. O nome Andréa Dória faz referência a um navio italiano, o SS Andrea Doria, que seguia para Nova York quando naufragou em 25 de julho de 1956, após se chocar com uma outra embarcação de bandeira sueco-americana. Ao contrário da tragédia do Titanic, a maioria dos passageiros foram resgatadas com vidas restando um saldo de 51 mortos e o desaparecimento de algumas obras e artes italianas. No livro Renato Russo, de A a Z, tem um trecho grande de uma entrevista em que Renato explica para nós um pouquinho da letra da música, abre aspas, Andrea Doria é a mesma coisa de Será, um jovem que quer mudar o mundo porque está horrível, coloca bem a questão da juventude de ter sonhos, fazer planos e esbarra nesse mundo de hipocrisia, de mentira, do capitalismo e do comunismo. E no caso Andrea Doria é uma menina. A música é um diálogo entre uma menina que era cheia de vida, alegria e planos e que sempre me deu força, mas nesse instante é quem está derrubada. Fecha aspas. Mais um trecho do livro de Renato Russo de A a Z, abre aspas, tem coisas que ela fala pra mim e tem coisas que eu falo pra ela, o mundo está horrível, mas nós vamos conseguir, vamos juntos e etc. Quando você entra no mundo adulto, se não tomar cuidado, deixa entrar o cinismo, e a música é uma conversa em cima disso, e termina justamente falando. A gente tem toda sorte do mundo, fecha aspas. Renato Russo não deixa claro se essa menina existe de fato ou se é uma criação dele. Às vezes parecia que de tanto acreditar em tudo que achávamos tão certo, teríamos o mundo inteiro e até um pouco mais.